If I go, if I pay when you... Fala galera, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra você bem rápido aqui Como fazer um saque aqui na monetize, beleza? Ó, o processo aqui é bem simples Você vai ver aqui no painel, tá? Colocar o mouse em cima do painel Saque, beleza? E aqui ó, tem disponível aqui para saque, tá? R$196,79, beleza? Então você pode já ver aqui, eu já fiz vários, vários saques, beleza? Ó, vários saques aqui eu tenho, tá? Que já... Concluir tá no mês, beleza. Então vem aqui, ó. Tá lembrando que ó, ele tem um valor mínimo, né? De saque de cinco reais. Tá bom, um mínimo é né, de cinco reais. Tá bom. Então, como eu quero que essa carta tá, aqui, esse valor aqui, tá? Vou solicitar saque, tá bom. Mas quanto tempo que demora para mim é, tá é, recebendo esse dinheiro na minha conta, cara? aqui no máximo aqui é 24 horas, tá? De um dia a dois dias, aí tá no máximo aí, dois dias você já tá com um dinheiro na conta, beleza. Então, olha só tá tem aqui ó a minha conta tá bom e meus dados aqui que eu vou estar escondendo meus dados para você tá e lembrando aqui aqui que a partir do segundo saque né no dia é 380 tá? a cada saque que você vai estar tá pagando tá bom então o primeiro dia de saque ele é sem taxa sem ele é grátis, é grátis tá bom sem taxa beleza então eu vim aqui embaixo aqui ó tá bom é, eu vim aqui para mim poder clicar aqui ó em sacar beleza sacar. E aqui eu vou, ele vai pedir aqui, tá? Ele vai perguntar para mim, tá? Deseja realmente realizar esse saque de valor de 196/79? Então, ó, você vai, você vai vir aqui, ó, vai clicar em sim, beleza? Sim. Ó. Saque solicitado com sucesso, tá? Seu pagamento já está sendo processado e pode levar alguns minutos, tá bom, gente? Então, como eu falei para vocês, tá? Ele demora no mínimo de um dia a dois dias, tá bom? Mas, galera, ó, saque solicitado com sucesso, tá? Se o pagamento já está sendo processado, pode levar alguns minutos, beleza? Então que como eu mencionei, tá? Ele vai demorar um mínimo aí de um dia a dois dias, tá? Mas é bem rápido mesmo, tá bom? É, vai estar tá já na, na sua conta para você já estar tá recebendo o saque direto lá na sua conta bancária, tá bom? E coloca sempre os dados bancários. Ok, certinho que é para você tá recebendo, tá? Os seus saques das tá plataformas aqui, tá? Na moletita, Hotmart, Edu, tá bom? É tudo direitinho, tudo certinho para não ter erros, beleza, gente? Então, o vídeo intuitivo aqui, bem simples, bem rápido, só para te mostrar mesmo como é que funciona aqui, tá? Você já pode reparar aqui, ó, disponível aqui para saque zero, que eu já fiz o saque já, já acabei de solicitar saque? Então aqui é bem rápido, bem simples, tá bom, gente? Não tem mistério, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário aqui o um like. Não se esquece de poder se inscrever no meu canal mas gente poder também se ajudar e a gente poder crescer juntos, tá bom, gente? Um forte abraço, que Deus te abençoe e tenha um excelente dia. Bora! Fala, galera. Só para confirmar que o saque, tá bom? Já acabei de receber aqui. Foi bem rápido, tá? Para cair na minha conta, ok? Você já pode ver aqui, tá bom? Aqui já tem aqui, já, beleza? o saldo aqui ó vou puxar para vocês aqui tá vendo ó o mesmo valor aqui tá vendo a Pix pix é, recebido tá bom com sucesso transferência paga no valor de 196,79 beleza na monetize tá bom tem aqui a data aqui ó né o aliás o número da minha conta tá então é bem simples o processo tá bom gente então confirmado disso aqui o 8:38 da manhã certo foi, é, foi agora há pouco exatamente o saque foi feito tá bom então tá aqui já na minha conta beleza então para você ver como é que é simples é feito o saque. tá e se você quiser saber como é que faz ok para adicionar ok os dados bancários então deixa aqui abaixo o comentário desse vídeo aqui que vai agregar bastante vai ajudar muito tá para mim poder entender você e também te ajudar tá bom é, com algumas experiências também e conhecimento que eu tenho aqui nas plataformas tá bom de produtos digitais e produtos físicos também tranquilo então, tá aqui confirmado, tá aqui já mostrado pra vocês que, como eu falei pra vocês, que eu gosto de mostrar pra vocês é que é a pura, a íntegra, a realidade e a verdade, tá bom? Que é a qual a gente empreendeu hoje, a gente mostra, tá bom? Tudo detalhadamente pra você não perder um conteúdo assim semelhante como este, beleza? Um forte abraço e fica com Deus aí e até o próximo vídeo.